mas acho que é de ali, há uma parte no texto no livro que é o, o Manuel que é o uh, Carvalho é que é o, ele agora então ele diz assim no texto assim ele diz ah eu já fui ministro já fui advogado eu agora sou o quarto rei da dinastia <risos> eu não diz que agora represento eu agora, agora sou, sou o quarto, quarto rei, rei da dinastia ele eu acho existe essa essa encarnação que, que é, é, natural, é natural é natural Relampada! Relampada! Relampada! Bem-vindos a mais um episódio a uma emissão especial, especialíssima temos aqui convidados fantásticos este episódio é patrocinado pela Câmara Municipal do Funchal e também pelo Trap Music Bar temos também o apoio dos nossos queridos Red Bull Boho Chic e o Echelado. Tulipa e eu acho que está tudo. Uhum. Parece-me que está tudo. Uhum. Podemos começar. Muito bem. <risos> Olá, Olá. Olá André. Olá André. Olá Lino. Olá. Sim, é verdade. Temos um Lino. Temos novamente aqui um incrível Barman que vai fazer. vai preparar um, um cocktail fantástico para nós que envolve outro dos meus amigos pessoais, o Tancarei. <risos> então, Lino, o que é que estás a preparar para nós? Assim, eu estou a preparar um gin... Normalmente as pessoas costumam beber um gin com água tónica. Mas, neste caso, vamos fazer um gin com Red Bull de melancia. É um gin muito fresco, que vai ficar muito fresco porque é feito à base de citrinos. E frescura de hortelã, vai ficar muito agradável ao o Fantástico, Fantástico, fantástico. Uma salva de palmas para o Lino. Yeah. Uh. Yeah, yeah, yeah. <risos> muito bem. Mas o Lino não é o nosso único convidado. Temos aqui duas pessoas que eu acho que personificam, uh, como estávamos a falar em off, uh, são pessoas com as quais eu me identifico no sentido em que o é de Lisboa, Outra é de São Tomé e Príncipe. São Tomé, precisamente. E, e portanto, uh, eu sinto uma, uma ligação muito forte com, com a cultura africana e também com, com Lisboa, que é a minha cidade de natal. E, portanto, acho que vamos ter aqui um, vamos ter uma conversa interessante, com, com muitas pontes e muitos cruzamentos. Bom, vou apresentar os nossos distintos convidados e vou começar. A... <risos> Está corre bem. Os convidados estão a rir. Não me despeças ainda, André. Vou dar o meu melhor. <risos> temos a Ana Nolasco, que, que nos vai falar um bocadinho sobre, sobre tudo e mais alguma coisa, na é verdade. Uh, e temos também o René Tavares, que também nos vai falar sobre tudo e mais alguma coisa. Palmas! Uh -huh. Então, o que é que nos une aqui? Nesta parte, absolutamente nada, porque eles são artistas plásticos. E eu, não, eu... eu não sou artista plástica, sou investigadora. Investigadora. Eu tenho aqui a minha cábula e, e a Ana Nolasco, uh, acima de tudo, é uma investigadora de conhecimento, não é? Disse, Sim, é lá... de, venho da, pinta, da área da pintura, mas Exatamente. neste momento sou só investigadora. Só... Então, na qualidade de investigadora, temos aqui hoje a Ana Nolasco. Uh, tirou o curso na Universidade de Belas Artes, correto? Sim, e depois na Universidade de Letras mestrado e doutoramento Sim, sim eu, tenho, eu tenho aqui a minha calma mas eu acho que a própria Ana é, é a pessoa mais indicada para se, para se apresentar Sim, tirei ah. pintura na escola de, na Faculdade de Belas Artes na, na altura a Escola de Belas Artes e depois tirei a Estética e a Filosofia de Arte o mestrado e o doutoramento os dois uh, uh, em Estética e Filosofia de Arte na Universidade de Letras e agora estou a fazer o, o pós-doutoramento no, no IAD uh, Universidade Europeia sobre Arte e Design nos Arquipélagos Atlânticos Lusófonos, portanto Madeira Açores, uh, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe daí também esta minha ligação com a co obra do do, do René e, e, através dele aconteceu ali. Fantástico, fantástico. Portanto, isso é uma mulher que não se cansa de aprender. <risos> eu tenho. Não, nunca <risos> é E probosto, é assim que deve sim, ser. Sim, é probosto, <risos> e é assim que deve ser. Eu quando estava a fazer a minha pesquisa para aqui para Lasco comecei a ver tanto curso e mestrado e doutoramento que eu pensei bom. Deve haver mais do que o Vanna, no porque eu acho que uma pessoa com uma vida, não é? Em tempo útil, não tinha tempo para fazer estas coisas todas e ainda dedicar-se à busca ativa, porque eu acho que há aqui uma diferença entre Sim. a procura intelectual e a procura física ativa Sim, pelas Sim, tem coisas. essa parte de trabalho de campo que eu acho que é interessante, é mais interessante do que fazer uma investigação baseada em textos, é ter a oportunidade de ir em, pri em primeira mão e, e eu, eu procuro fazer isso, não é? Quando tenho essa oportunidade, nem sempre. Porque para já é, é, mais, é, mais, é mais pertinente, não é? Porque não estou a replicar cópias sobre cópias. E, e, e depois também é mais interessante para mim. Também faz parte dessa, do diálogo com as pessoas. Em vez de estar sempre só metido em bibliotecas, também gosto dessa parte de viajar e falar com as pessoas. Também tem essa componente de trabalho de campo. Fantástico, fantástico. É um prazer tê-la cá. E é também um prazer ter cá o nosso René Tavares. Eu tenho também aqui a minha cábula mas eu acho que a melhor forma de resumir... Mas, mas vamos começar pelas, pelas, pelas, pelas, pelas caulas. Ah, está não? bem, pronto. pelas caulas, para ver até que ponto é que não ficamos por <risos> aí. Então, segundo o que eu pude apurar, Renata Tavares é o artista plástico por trás do Chile Unlimited, Migrações sim, sim, e sim, Coisas, sim, sim. que estará em cena, no, em cena, digo em cena, porque eu acho que tem tantas histórias por trás de, desta exposição hum, que elas se transformam uma espécie de quadro vivo barra uh, performance e eu tive o prazer de, de estudar um Está bocadinho bem. o livro e, e a imagem com que eu fiquei é que parece uma coisa multidimensional uh, é um livro que de repente uh, é uma agência de viagens que de repente se transforma num, num, num curso de pintura porque eu acho que a coisa que mais me fascinou é que nós aprendemos realmente no corpo as coisas sobre as quais estamos a ler. Sim, sim. É, é, é um livro É um livro muito, muito virado para, para, para desenho, não é? Para, é um livro, como a Ana te explicou há pouco tempo numa entrevista, é um livro que antes de é um objeto para Olá. se ter, não é? Muito obrigada. É, obrigado. Olha, <risos> <risos> <risos> é um objeto é um objeto, a é, um objeto, é um objeto para se ter, na verdade. Uh, portanto, que casa desenhos e, e, e, e, e pensamentos de pessoas que estão à volta que, do Chile Lir. Do tema não é? principal uh, em que fui buscar vários olhares que faço um cruzamento desses olhares à volta deste tema e, uma, e, uma, e ao mesmo tempo uma espécie de provocação uh, uh, em que põe pessoas, por exemplo do teatro Por tempo o Ángel Torres que é não sou que faz parte do livro que é formado em teatro mesmo para falar de um teatro popular que não tem nenhum tipo de uh, não tem nenhum tipo de ensinamento na verdade não é uh, vou buscar pessoas de, de, de literatura para falar sobre um teatro popular e ver o seu ponto de vista. Uh, alguém como a Ana, por exemplo, que estuda mais a questão científica da coisa, para falar deste teatro através das minhas obras. Portanto, há é um conjunto de coisas que faz faz faz do livro uma viagem, precisamente. E, e, os, e os desenhos, que são, são meus, são desenhos realmente a pensar numa numa conjuntura muito mais, digamos, local, numa numa ligação entre, entre as pessoas entre o teatro e, tanto, e o local que é feito. Portanto, daí torna torna os desenhos muito mais eles quase tridimensionais, na verdade, porque até o papel que foi escolhido para fazer os desenhos foi escolhido a pensar nisso. Portanto, é um papel que a transparência conta muito precisamente para que as coisas se disfaçam. Quando digo as coisas, é os tons, as tintas, o material que se desfaça tanto na realização desses próprios desenhos. Portanto, eu acho que flui, é uma linguagem que flui. Perfeito, eu vou, vou aproveitar aqui dois segundos desta entrevista para fazer convosco um brinde Obrigado Um brinde às relampadas culturais, sejam relampadas elas quais forem, precisamos muito delas E um brinde ao nosso Selena, obrigada Está muito bom, está ótimo, ótimo. Uhum. Muito suavezinho, uhum. agradável Red Bull Engana bem, engana bem, engana bem, depois. Para acederem à receita completa, por favor, uh, tornem-se nossos patronos. O Lino vai explicar tudo, não é? Sim. Surpresa. O Lino vai explicar tudo sobre este cocktail e como se faz. E para acederem a conteúdos exclusivos, só têm que fazer uma coisa, que é André. Ele gosta sempre de dizer qualquer coisa nos meus programas. www.patreon.com barra para mais informações. É só até o Relampada, o resto é um parênteses, está bem? Não vão para o Google escrever para mais informações, Pá, Relampada. O programa na verdade é dele, eu só venho cá a saltá-lo de vez em quando. O mas é de todos. Pronto. É de cultura. Feliz dia da Cultura. É todos os dias. Mas eu, eu gostava de voltar aqui a um ponto que eu acho muito importante, que é o, o facto dos materiais se desfazerem, não desfazerem, mas eu acho que acaba tudo por se fundir um pouco. Tal como eu acho que a cultura, cada vez mais, é uma fusão de vários sítios, de várias vivências e, e deve fundir-se com, com, com o sítio onde está e com as pessoas que são, na verdade, os veículos. Eu acho, eu acho isso muito, muito relevante, cada vez mais. Claro, e, claro. e uma coisa que eu, que eu reparei quando estava, quando estava a analisar o livro é que me fazia lembrar muito uh, o trabalho de um, de um compositor, mas também era um estudioso, na verdade era uma fusão de René Nolasco. Quem é ele agora? <risos> era John Cage. John Cage. E, e ele dizia uma coisa que, que, eu, que eu levo comigo todos os dias, que é uh, o silêncio não existe, no such thing as silence, nas, nas palavras dele. Um, e o que é que ele queria dizer com isto? Podemos tocar a mesma música ou a mesma obra cinco vezes seguidas, uhum. exatamente a mesma ela nunca vai ser exatamente a mesma, porque claro. na primeira passou um gato, na claro. segunda havia alguém a tossir, portanto, eu acho que a sensação que me trouxe este, fundo, é? este livro assim, é, de, é de quase de um papel vegetal, cultural, fundo, sim. E, e, e queria, queria mesmo dar-lhe os parabéns obrigado, por isso. mesmo, e, muito obrigado. E já agora, não sim, é? Sim, Isto não é só aqui falar sobre as coisas, também temos material para mostrar. Eu marquei aqui duas, duas páginas que eu considero que têm palavras muito melhores do que quaisquer palavras que eu pudesse conjuminar para falar sobre esta exposição. Temos aqui uma amostra do trabalho do, do René e uma coisa que eu, que eu acho fantástica é que o traço é decidido. Se, uh, não me interessa para onde vou, mas eu vou por onde eu quiser. E, e eu achei, eu gostava que o René Se Possível me falasse um bocadinho disse. Eu não sou a pessoa certa para falar das minhas obras. <risos> é, é horrível, eu Sou uma pessoa horrível a falar delas. É, mas, mas, mas, mas há pouco tempo deu uma, deu uma introdução e eu posso pegar nessa introdução da definição do traço. Eu acho que se, é uma, ao mesmo tempo é uma despreocupação que existe porque existe uma, uma, uma, uma ligação tão forte já com todo o exercício, não é, com toda a prática de desenhar e de, e de e, e, tanto e de esboçar. Não é? uh, o, o desenho não, não me interessa, ele é perfeito, na verdade, e quando parte deste princípio, todo o traço sai, sai de uma forma garantida. E, e o que importa, na verdade, no, no desenho é a finalidade, é, é toda a conjuntura, digamos, até mesmo do plano e de perspectiva que ele, que ele ganha por si só. Uh, através desses vários traços uh, que compõem o desenho. Portanto, uh, quando se fala de traços, fala-se de manchas, de, de, de pontos, de N coisas que existem nos desenhos. Parece que não, mas a linguagem do próprio desenho, neste conjunto de traços, de manchas e de tons, formam um... Formam um, um tanto esta linguagem que nós que nós depois temos que o próprio artista às vezes eh, fica surpreso com o resultado final muitas vezes a eh, desenhos que não há, desenhos não não se consegue mais repetir não é eh, tanto é isso que eh, esses são são de uma certa forma esta, esta, este este gesto de todos os dias este exercício de, de esboçar e de, de traçar Portanto, sim é, eu percebo, eu percebo e, e gostava muito de saber aqui o, o contributo da, da Ana no que no sentido em que eu acho que a Ana eh, consegue fazer a fusão perfeita que vai do, do sonhar, do imaginar, ao, ao executar. Ana concorda com, com este tipo de, de, de abordagem do René, no sentido em que eu acho que a própria pesquisa ou a busca... Eh, mais intelectual por uma coisa que é tão gutural como a arte, a arte supostamente deve sair-nos das entranhas, mas essas entranhas têm que estar mentalmente estruturadas, não é? Isto é um equilíbrio difícil, pelo menos para mim. E, e gostava de saber hum, como é que a Ana hum, analisa ou sente esta, este equilíbrio, esta esta mescla não é de, de, de sentir sim e eu acho é que felizmente há, uh, persiste sempre muito muita coisa indesprimível e portanto há sempre muito para nós tentarmos dizer ele uh, rené através do, do, da, do seu movimento do, da, das suas das suas pinturas e dos seus desenhos e qualquer texto que se fala sobre ele é sempre algo paralelo quer dizer nunca nunca é algo que resolve porque porque nunca se pode exprimir por palavras algo que por si só é inexprimível e por isso, quer dizer, são sempre discursos paralelos. O que eu acho interessante também naquilo que estavas a dizer referiste tantas pessoas da cultura e do cruzamento entre as pessoas. E estava a falar no outro dia com o René sobre a questão do deslocamento. Ele tinha utilizado a palavra para a sua exposição Migrações e Outra Coisa, mas no fundo é a questão do, do deslocamento. E agora que acha isso, é interessante que as pessoas é que trazem a cultura, não é? Porque as pessoas, por exemplo, uh, no século XV foram por, por motivos mais variados, uns forçados, outros porque motivos variados, foram daqui para, para, para São Tomé, não é? Uh, depois lá... Uh, uh, as pessoas viram, ensinaram a peça do de Baltasar Dias e adaptaram, depois lá estavam outras pessoas que tinham trazido outras culturas, outras crenças e que adaptaram e depois viajaram, viajaram depois viajou através da... o René traz depois de volta para a Europa essa, essa, essa mistura, traz de volta para a Europa e as pessoas, no fundo a cultura, as pessoas trazem a cultura e ela vive através de nós, quer dizer, não somos nós que que fazemos, acaba por uh, uh, nós, uh, de certa forma, poderíamos inverter a situação, em vez de ser nós, nós que exprimimos, Simples. no fundo é ela Simples. que fala através de nós, e, e, e portanto, sem as pessoas também não existia, Eu acho isso porque muito nós, uh, nós fazemos, disseminamos Uh, disseminamos a voz dessa dessa coisa que, é, que nós não sabemos como é que se chama e ainda bem porque vamos tentando descobrir e portanto é tudo gestos paralelos é tudo todos os discursos no fundo são paralelos seja os textos que estão aí seja ou, seja a própria peça de Shilo ou seja o próprio texto do Dias ou o René são tudo textos, no fundo, que, que são paralelos e não são possíveis de. de não são equivalentes, não, não, não é uma tradução da outra. Sim, são complementares. E, é? Exatamente por não ser exprimível, não é? Por aquilo que a gente está à procura não se poder traduzir em nenhuma completamente, felizmente, em, em nenhuma dessas palavras. Ah, eu, eu acho Depois isso vou... ótimo, eu acho que tem. Então, as pessoas normalmente dizem, eu não percebo nada de música ou pintura, uhum, uhum. mas eu gostei. E eu acho que quem tem que perceber é, é quem faz e é antes de fazer. Uhum. Eu acho que o ato de, de, de criar é uma coisa muito. Não quero usar aqui termos alusivos a nenhuma religião específica, mas é uma coisa muito espiritual. É quase como o ser um veículo de, de milhares claro, de claro. anos e de histórias e de, e de pessoas e é canalizar isso nesse momento para, para contar uma história que vale a pena é ser contado um exercício mental sim senhora é um exercício que tem que ser feito com, pronto, com uma certa forma com uma com um foco não é e, e, com grande humildade e, e também com grande humildade obviamente e, e sempre sim. sempre sempre muitas vezes sempre sempre eu tinha um professor que dizia sempre que quando não puderes fazer um desenho escreve um desenho que é uma coisa que ficou gravada na minha... quando não puderes escrever um desenho escreve um desenho, escreve a tua ideia já estás a desenhar portanto o ato da escrita também, lá está é, é uma forma de dizer bastante bem bastante boa, desculpe bastante boa porque é exercitar a mente essa coisa espiritual parece que que é, não existe mas, mas está lá portanto daí fazer o cruzamento com o que, que seja há pouco tempo sobre os traços serem definidos bem definidos não o disse eu exercitar a confiança que se ganha desta desta entrega espiritual que se que eu não sou nada dessas coisinhas de espiritualismo mas mas acabo acabo sempre por ter esse discurso porque na verdade quando estou a desenhar esta entrega esta é basicamente é o abandono de uma coisa que é eu abandono de ti próprio no fundo sim de mim assim. próprio para, para focar-me numa numa ideia acabo sempre por ter este, este este este encontro com o com o meu, com o com o com lado como como o interior não é portanto sim eu acho que as pessoas mais espirituais são na verdade aquelas que obviamente são menos eu acho que não há nada mais espiritual do que os cientistas neste momento que estão à procura de uma cura, porque eles são os que mais acreditam é verdade, numa coisa é que ainda não viram, é assim. que ainda não conhecem, não é? Eu, eu acho que sim, faz isso, sentido. Daí, daí retirar toda a conotação eh, religiosa, porque eu acho que. A espiritualidade, do espírito, é, é conectar-se com, com aquilo que somos e, e ao mesmo tempo não ser nada. É, é aquela neutralidade absoluta. E eu gostava de pegar aí nessa neutralidade, nessa humildade, porque eu acho que, obviamente, falo por todos, mas na pessoa da Ana, não acho que aqui está presente, estes textos ou composições gráficas são todas de uma, de uma humildade. Incrível. Começa no artista que, que humildemente retrata o, o, o que o seu passarinho o manda sim, retratar sim. e já vou explicar porque é que lhe chama passarinho, passarinho. Uh, e, e termina com o olhar carinhoso mais que analítico é um olhar carinhoso uh, e, e faz-me, faz pronto, este livro deixou-me assim, super filosófica peço desculpa, <risos> eu sinto as coisas <risos> e eu senti muitas coisas a ler aqui estes textos fez-me lembrar o Príncipezinho. Do, okay. Na parte do essencial, ser visto apenas com o coração. E eu vejo muito coração na forma como, ainda que descrito de uma forma uh, muito uh, analítica e profissional, e, e, e, e com conhecimento de causa, mas há muito coração nos olhos que, que, que observaram uh, isto. Isto, porque se calhar eu, eu, eu, eu até percebo bastante bem, está a, está a dizer, porque as pessoas todas convidadas para falar sobre o Tiroli. Da, da peça de Baltazar Dias né, que é feita em São Tomé hum, são todas as pessoas que tiveram contacto com a peça na verdade, são todas as pessoas que viram a essência pura ou a mais pura da peça que tanto hum, que está a ser representada cá portanto, de toda esta ligação digamos hum, esta ligação lá está com o local outra vez acaba por estar acaba aqui uma visão muito, muito de perto sobre sobre as coisas, mesmo mesmo, é. na, mesmo na construção da, da ideia vindo por exemplo da Amanda Lascro que é uma investigadora que, que, que, que está no livro a, a, tanto a ela tanto a, a Luísa Pal que também fez faz faz para livro faz um apanhado entre, entre madeira ou e Santo de uma forma bastante poética também mas mas é preciso, é preciso perceber que é que que é que ela, ela como é que ela faz essa viagem o Anjo Torres, que fala de uma questão de, de, quase política e, e, e social da coisa, mas acaba por sempre por dar, dar um olhar muito carinhoso para para próprio tema. tanto acaba sempre dizer, porque são pessoas que estão à volta deste tema, são pessoas que já conhecem, são pessoas que já acabam por ter um, querer dizer qualquer coisa delas próprias, não é? Eu acho isso maravilhoso. Eu vou só uh, dizer o nome da peça de Baltasar Dias, que dá origem a isto tudo. É um nome. Incrivelmente longo A tragédia do Marquês de Mantua E do Imperador Carlotto Magno Depois quando editares pões aqui um, um grave por baixo Olha vou beber um gol <risos> Vamos, só, vamos só beber, de... vamos beber <risos> Um brinde ao Carlotto Magno E ao Imperador Não, ele era o Imperador E ao Marquês de Mantua E ao Baltasar Dias Que na verdade Ai depois esta coisa do Covid não se pode agora Ai, Pronto, vou com a parte de baixo Tchim tchim Obrigada, Lino, está maravilhoso. Está muito bom, está. Eu aproveito aqui para pegar na parte do passarinho. Porquê? Eu achei um piadão uh, à parte das migrações e coisas, porque eu chamo o meu processo criativo passarinho. Uma espécie de bimbi sentimental que eu tenho aqui. <risos> bimbi, se quiseres patrocinar o relampado... Eu consigo arranjar montes de inuendos, faço eu faço acontecer. Pode Falem biqueira, com o André. <risos> Pode ser uma biqueira, pronto, para, para encontrarmos aqui. Uh, mas pronto, eu tenho uma espécie de reservatório sentimental e eu vou lá pondo coisas, e, e normalmente o que acontece é que de repente dá-me assim um... Saiam todos aqui dê um papel e uma caneta, e lá vou eu, e eu, eu chamo-lhe o passarinho porque ele vem, diz-me umas coisas, eu deixo-as sair, se eu não apontar logo, já, já, já desapareceram. Foram. E, e eu acho maravilhoso que vocês tenham pegado na, na parte das migrações, porque realmente eh, a cultura, tal como os movimentos migratórios, é uma coisa muito bumeranga. Ela vai, volta, inspira-se um bocadinho num lado, traz novas vivências, traz, traz novas temperaturas e volta. E, e eu acho eh, que a ponte, a chamada Ponte Atlântica, eh, entre o Funchal, são também por isso mas não só, porque o próprio, próprio Portugal eu acho que é também ele um reservatório de, de emoções de culturas e, e eu acho que nós temos uma, uma relação muito culturalmente muito forte entre uns com os outros e, e, e não só, entre o Brasil também, e depois o próprio Brasil mescla-se ali de uma forma engraçada com a África e, e, e acabamos por fazer sempre uma espécie de triangulação cultural. E acabamos por sair todos, sempre que há este tipo de colaborações, acabamos todos por sair sempre mais, mais ricos, mais dignos, e acabamos por ter uma história de, sem querer entrar uh, por outros assuntos assim muito, muito alienados desta conversa, mas acabamos por reescrever a nossa história. O Fundamental uh, é mesmo isso, na verdade. De uma forma mais digna, mais respeitosa entre, entre as comunidades e, e... e mais bonita uma de uma de, de mais, de mais bonita que é o que, na verdade conta não sei se era aquele falar sobre este assunto mas acho que o tema de migrações falas de passarinho que é, eu, eu até diria, não, não andrei um passarinho eu, eu diria um falcão, ou uma andorinha uma coisa que faz mesmo eu, eu o meu filho digo que é uma borboleta sabe que eu me a falar e si, assim oh, já foi a borboleta já fugiu. Uma coisa, não É uma ele coisa, que ele coisa ter é, é, é preciso é, é preciso interromper interromper a borboleta vai acho que É preciso se afirmar com esse discurso precisamente hoje esse, esse discurso e não diria só triangular mas esse discurso um, abstrato de uma forma global não é tem que ser um. um, um aliás, é preciso ter um discurso sem forma, sem formas nenhumas, nem triangular. Nem... É preciso ser ele quase circular ou de forma totalmente abstrato, precisamente portanto por, por, por isso. Como é que é a cultura, como é que uma peça do século XVI consegue ainda dialogar com os nossos tempos, consegue trazer um Santemência à madeira, consegue trazer, levar a madeira para a África? Eu acho que isto é prova de que. Muitos, uh, muitos discursos, precisamente, fora deste nosso ser, fora deste ideal, não faz sentido no tempo em que estamos hoje. Eu acho que a cultura, precisamente, tem esse papel, tem o papel de, de ligar as pessoas, de, de, de ligar as realidades, uh, realidades que, têm muito, que estão muito ligada à história, histórias de viagens, histórias de ocupações, histórias de, de casamentos entre, entre, entre o entre seres, vamos falar assim sem se falar de cores e de etnias eu acho que isso tudo faz faz com que isso, nós estejamos aqui estamos a falar sobre isto é que é bonito, não é? Muito bonito muito bonito e, e, e aliás eu adorava que, que que quem nos vê percebesse exatamente o que é o Chilali e, e eu queria pedir aqui à, à Ana porque eu acho que fica a Ana está com aquela. Não peças nada, deixa-me estar aqui a ver o meu. <risos> Mas eu, eu acho que eu, é... é, em vez de eu estar aqui a ler o que, o que está escrito na... Sim, eu posso fazer uma introdução, uh, visto que, as, que, que as, é mais provável que a maioria das pessoas não sabem o que é o, o Tshiloli. Portanto, o Tshiloli pode dizer que é um drama multimedial, foi antropólogo Paulo Verde que diminuiu assim esse drama. Portanto, é uma espécie de teatro, mas que não se enquadra no nosso conceito europeu de teatro, para já porque não se passa no palco. Depois, porque as pessoas vão andando e os atores, que não se chamam atores, que eles chamam-se de si mesmo figurantes, vão andando e a população vai interagindo vai ainda atrás dele, que é uma festa. Pode durar o dia todo. As pessoas não estão o tempo todo sentadas ali, aborrecido como nós ali a ver. Não, as pessoas vão beber qualquer coisa, voltam, uh, andam a passear. Uh, não é uma coisa que começou. É uma coisa que começou vai visitar, não está ali assim o tempo todo porque tem a duração é mais longa. A origem de, desta, deste, desta performance uh, tem uh, tem é, é, é africana e europeia. é Europeia da parte europeia vem do texto do, do Baltasar Dias portanto que uh, já, já foi aqui falado a, a tragédia de, de... Marquês. Pode dizer, a tragédia Marquês de Mantua que, que é mais curto sim, sim. Uh, e que conta que a tragédia de Marquês de Mantua portanto, foi, foi, foi, foi uh, escrita em 1560 uh, uh, há várias teorias de, de, sobre do modo como foi introduzida em, em São Tomé uh, a mais uh, popular e a mais provável é que tenha sido introduzida pelos senhores do, do Engenho do Açúcar de Madeirenses que iam levar que, que, que, que, que, que, que iam ensinar essa técnica a São Tomé, quando foi introduzido lá o açúcar. E, como eles tinham muito dinheiro, traziam os saltibancos que, que durante uns meses ficavam lá e representavam peças. Provavelmente, os escravos ouviam e, e também, reproduziam e, com, os, com as roupas que tinham, imitavam e também introduziam a parte da cultura deles. Depois, como uh, o, no colonialismo a, parte, a cultura africana era proibida, eles eram batizados à força, isso foi uma forma deles de preservarem a sua, a sua cultura, os, os rituais funerários, a música, a, a dramaturgia, tudo, tudo, a dança, tudo. Então existe esse misto, que é coisas que normalmente são improváveis de estarem juntas. A, a, a, a, a música e a, o drama, a dança, a coreografia africana e os rituais funerários seria muito improvável, está como texto uh, dito em, em, em verso do século XVI. E com esta história, uh, é, casou-se, casaram-se aqui, uh, um, é um encontro improvável num sítio tropical, como diz o Água Lusa. Portanto, ele se chama a tropicalização do, do texto, que, que, que é um resultado muito uh, profícuo e que está sempre a mudar de certa forma. Mantém uma certa parte que, que a herança deles tem a ver com a identidade de São Tomé se tem preservado com muito orgulho e dignidade. Eles mantêm fazem questão de manter a solenidade da transmissão dos saberes e de, seja tudo como conforme o texto dito de forma como era na altura dito uh, o verso de forma solene, mas depois tem pequenas variações. Uh, e, e portanto isso é útil o, é o ali acontece em, em ocasiões de festa, batizados festas oficiais ou festas religiosas acontece e depois é, não é como aqui que é uma coisa elitista o teatro, que a gente vai ficar sentado, não como lá não há assim televisão, até há pouco tempo provavelmente as casas não tinham televisão, não há assim muitos acontecimentos, aquilo é o entretenimento de, das pessoas, ficam, ficam à espera todas as crianças conhecem até estão à espera dos personagens eles ouvem sempre a mesma a é, peça, é, peça Quer dizer, nunca é sempre a mesma porque é improvisada, porque há interação entre os personagens e, e o público. Nunca é sempre a mesma. Mas eles estão sempre como se fosse, como se fosse novo, não é? Apesar de, uh, pelo que eu vi, uh, adoram, a, a, adoram e, e interagem. E então uh, é, é algo que é muito vivido pelas pessoas e que é quase uh, inconcebível sem o contexto da, da população. que Eu, eu vi... E, e Toda a gente está toda a gente fica à espera, agora vai dizer isto depois ficam a falar, quer dizer, aquilo é um acontecimento que é muito vivido, que só tem que se ver para ver, e é um testemunho de uma grande criatividade até mesmo no costume, as roupas por exemplo, o Paulo Valverde, para mim é o maior estudioso em termos de escrita para mim é o melhor ele estava a fazer o doutoramento é um português antropólogo foi para lá e depois faleceu antes de, de acabar, e o texto foi publicado depois dele ter póstumamente -me E, e ele, ele chamou até o que era a, a, a festa, o costume do, do traje, era o drama do traje, porque a solenidade tem roupas victorianas, juntamente com efeitos uh, e esbeques e espelhos e CDs <risos> e, e telefones, e, e, mas a mistura daquelas coisas dá-lhe uma exuberância e que uh, uh, contribui em grande parte para a para, para, não sei, para, para a solenidade e para, para a beleza mesmo estética da, da cena e depois também tem, tem uh, muitos rituais e depois também tem a ver com, com a relação que eles têm com, com, com, com os mortos que é muito diferente, porque por exemplo para eles uh, o, o espírito do, dos últimos das pessoas to, o espírito das, dos atores que representaram aquele papel está presente durante a duas, durante a representação da cena uhum. então eles acontece muitas vezes em, em, uh, no, no teatro uh, africano eles fazem libações de vinho no, no solo para uh, para que, que os espíritos estejam estejam uh, sejam acolham bem esta peça e para eles os atores que representaram aquelas personagens para eles estão realmente ali presentes e depois as personagens, o que é para nós muito uh, uh, diferente é, do nosso conceito de teatro é que as personagens não representam elas encarnam as figuras porque elas são, elas são os papéis são transmitidos de pais para filhos e eles são aquela personagem a vida toda. Eu acho maravilhoso. E isso é engraçado. Porque a gente, nós, no a livro, paixão da Ana no... no livro. No livro, por acaso, é engraçado. <risos> porque o livro, o livro tem uma parte muito engraçada. O, o, o, o, o René já me tinha contado estes episódios. Por exemplo o sinaleiro que também, é, também tem um papel qualquer e depois quando se cumprimentam cumprimentam-se no dia-a-dia -dia como, como se fosse a como a, a personagem ele já me tinha contado isso e eu já sabia apesar disso eu não posso presenciar porque eu não vivia o suficiente em São Tomé mas acho que é ali, há uma parte no texto no livro que é o, o Manuel que é o... Uh, Manuel Carvalho. É, que é o, ele agora então ele diz assim no texto assim, ele diz: Ah, eu já fui ministro, já fui advogado, eu agora sou o quarto rei da dinastia. <risos> ele não diz que agora represento, eu agora, agora sou, sou o quarto rei, rei da dinastia. Eu acho que existe essa, essa persinif... encarnação que, que é, é, natural. é natural. é natural eu fiz, eu, fiz um... eu fiz um projeto sobre, para além deste projeto, e para além da exposição que está no, no Salão Nobre do Teatro Pantosar Dias lá está trazer de trazer dias a madeira é, é, é, é para mim tem, é, é o projeto é o ponto alto do projeto na verdade ah, mas o que eu estava a dizer há pouco tempo sobre as pessoas assumirem seu, os seus papéis do teatro no seu, no dia a dia é fabuloso porque uh, é, lá estava a contar há um projeto chama-se actor not an actor que é, hum. o, que é o que é um que um projeto de fotografia que acaba por ser acaba por por assumir eles acabam por assumir os seus papéis do, do teatro enquanto, enquanto personagens que eles são que eles são no dia a dia na, na vida real por exemplo o advogado da, da corte alta é uma pessoa que está a ser fotografado e ele ele de tanto na vida real ele está, está a estudar direito não só para, só para ter uma, só bater só bater ele está a estudar direito e o príncipe Dom carlos que é um polícia de trânsito na vida real ele quando passam por eles chamam lhe príncipe, tanto eles são, eles são, eles são esses são, são as personagens que eles são no teatro, são tanto eles atribuídos de uma forma um, quase como um, É quase que orgânico, não é? É, é, eu, é uma coisa Eu queria mas... eu faço questão de de de fazer aqui estabelecer aqui algumas pontos porque é engraçado essa ideia do teatro ser uma coisa elitista e é é elitista. Mas eu acho que só é elitista até se banalizar, no melhor sentido da palavra. Porque eu acho que deve ser banalizada a cultura. Mais do que valorizado, banalizado. Deve ser uma coisa banal. Até porque se nós formos um bocadinho atrás, há tantas ligações. Por exemplo, o Peter Brook, que foi um, um dramaturgo, um estudioso do teatro, ele dedicou um livro inteiro a isto, que se chama The Empty Stage. O, o palco vazio, e ele diz que um tapete no chão pode ser um palco. Desde que haja pessoas com histórias para contar, qualquer sítio pode ser um palco. Temos o Teatro do Oprimido, do Boal, que pegava precisamente em, em, em coisas que, que estavam menos bem, ou, ou, ou coisas que era, que era suposto serem mudadas, e usava a arte como veículo de manifesto. E manifesto é uma palavra que, que é aqui usada, de uma manifestação cultural, não é? e eu gostava de pegar aqui na manifestação neste contexto de manifestação porque eu, eu achei achei muito engraçado o ali ser, ser denominado uma resiliência criativa 2021 eu acho que, eu acho que é um Tchiloli que nós temos aqui a nível mundial e, e gostava muito de, de vos perguntar se vem uma uma relação deste, deste conceito com talvez uma possível solução para o problema cultural ou, ou a falta não é? de cultura que se tornou um problema se acham que isto podia ser talvez um, um veículo para, para perpetuar a história do ali se acham que é tanto do ponto de vista eh, analítico como do ponto de vista mais gutural se acham que isto chegou à altura do chill uh, se universalizar uma espécie de não tanto um manifesto mas uma uma cura uma solução para para o problema das artes porque se não há um palco não há assim que pessoas a assistir se não há uh, se não há personagens há apenas pessoas podemos ser melhores pessoas através disto claro que sim não queres é, eu acho dizer, que as soluções, uh, uh, no, no, no, quer dizer, a questão de, a questão de ver agora o problema da, co, da cultura tem a ver com com, o, com as consequências do, do COVID, não é? Que não sabemos se vão ficar, não sabemos se as pessoas depois de repente vão todas começar a ir ao teatro quando isto acabar, ou se pelo contrário se vão ficar com esse hábito de ficar mais em casa. Uh, a única experiência que nós temos na história são os, as, os casos de guerra e até estive a ouvir agora para falar sobre isso. No, aconteceu, por exemplo, no, no caso da Primeira Guerra, que houve a maior parte das pessoas, depois, uh, tentaram recuperar o tempo perdido e fazer festa e, e isso tudo, e, e realmente houve aquelas que ficaram mais, uh, uh, mais para si, mais fechadas. Xilali. Uh, uh, uh, Acho que a uh, uh, resiliência, não digo, mas uh, de, talvez a, a questão de, de, do imaginário e, e da de, de, de renovação uh, de, da história, a questão de, uh, uh, de, de falarmos de, de, da situação uh, presente uh, através de, de, da metáfora que deixa livre a imaginação, porque aqui, porque é que este, uh, este livro, oh, tu falaste de livro de viagens e isso tudo, porque eu acho que o ali tem algo de conto tem, tem, tem, tem algo, como não é assim algo uh, tem algo como mistura tempos e lugares diferentes e depois, uh, mesmo até as roupas tem aqueles, aqueles enfeites, mesmo com aqueles enfeites, a coroa e essas coisas, dá assim um lugar de sonho, transmite assim este lugar de onírico, então deixa sempre um bocado aberto à imaginação do, das pessoas para poderem completar, então é uma forma de falar sobre o presente, mas sem ser de uma maneira fechada para as pessoas poderem uh, poderem, uh, poderem uh, uh, uh, fazer a própria leitura delas eu acho que nesse aspecto é... Eu acho que a parte, vou guardar aqui o livro, porque eu cada gol que dou tremo de medo de umedecer o Chiloli, que é uma coisa que eu não quero fazer, peço desculpa, tem ali uma gotinha já. Mas é uma gotinha da Red Bull, nossos patrocinadores. Quem também nos patrocina é a Câmara Municipal do Funchal, neste episódio, a quem eu quero desde já endereçar um, um gigante agradecimento porque a partir daqui é sempre a descer yeah. <risos> Trago aqui um pequeno jogo que se chama beb. Pode entrar no uhum. genérico bebe, bebe. Bebe. Uh. Muito bem Então eu trago aqui uma Laura e Silva portátil que, que eu fiz, com muito amor e carinho e quilos de cola quente uh, ela tem aqui perguntas, tarefas perguntas específicas também e o jogo é simples eu vou pedir ao nosso Lino que nos traga três shots ai oh. <risos> não isso agora não, ele vai matar não Red Red Bull. Bull. Eu que... vamos ficar só muito animados e e enérgicos e, e provavelmente um pouco acelerados mas a vida é isso também, não é? e então eu tenho aqui estas tais perguntas barra tarefas é. e cada um vai tirar um papelinho é simples se completarem o desafio eu bebo se não completarem o desafio vocês bebem Portanto, se não quiserem acelerar o vosso metabolismo, <risos> aconselho-vos a estarem muito atentos. <risos> Vamos começar aqui com Ana no Lasco. Boa. Vamos tirar aqui um papelinho. Queira ler, por favor, o que diz aqui na primeira dobra. Porque os meus óculos têm que. Ah, mas antes disso tem uma palavra. Antes disso tem uma palavra na dobra, que é para sabermos para quem é. Ai, dobra. René. mim. Oh-oh! Então, René... Como é que se diz anotar uma data da mar... maratona? Eu pergunto, que eu sei estudo de cor. Onde é que há o papel para Sim, não fazer favor, batota, eu René? A ver. A letra, não estou a perceber muito bem a letrinha. Isto chama-se bibodeira sou... psicológica. <risos> <eu já> <risos> então, René, como é que se diz anotaram a data da maratona ao contrário? Como é que é possível isso? <risos> Anotaram o data da maratona. Uhum. Ao contrário. Dez. Maratona... Não consigo. Oito. Maratona... Não consigo. Isto devia ser levado para casa para ser estudado. Né? Três. Dois, um, acabou o tempo! Eu vou pedir, por favor, um grande slan aqui. Ah, muito bom! Nesta palavra, neste nesta, nesta, nesta aglomerado muito de bom, palavras. Porque anotaram a data da maratona, ao contrário, disse... Trrr, isto é um, Como bom. é que se diz? Anotaram a data da maratona! É mesmo assim? Uh, é igual! Ah! Espetáculo! René! É... Ai, como é que é possível? Isto, isto não tem álcool, pois não? Não, não, é só Red Bull. só derivados. É verdade, podem confirmar. Lendo da esquerda para a direita ou da direita bonito para a esquerda. O shot. Tá bonito. É, por acaso... É. até parece que não leva álcool. <risos> não, não, isto tem que ser tudo, então. Ainda temos mais duas perguntas. Oh, olha, olha. Até parece que são 11 e meia da manhã. Hum. <risos> que hora é que o programa acaba? Vamos <risos> Segunda, agora é a vez do de, René. De, de aqui ah, não, não, são 3 shots apenas. <risos> então, para quem é esta? Esta é para, para ninguém. Tem aqui ah, um ponto de interrogação. Então é para ti outra vez. não eu posso, posso escolher eu uh, alguém? Já Vai, gosto. está bem. Qual foi a coisa mais embaraçosa, não é? O que já te aconteceu? <risos> tu. Ai, Diana, toma! Grande plano, Diana! Também. Eu teria de dizer que foi este momento, mas... Como o René não quer beber mais e como eu não... Não posso, não posso! Não, posso, não eu vou... Eu vou beber. Para não, para não porque este Red Bull Special Edition de Melancia é tão bom... Mas... <risos> mas eu vou responder na mesma. Podes trazer. Eu bebo, eu respondo. Oh, obrigada, obrigada, Falou. obrigada. Falou. obrigada. Falou. Mas que mulher! Uh. Uh. Não, não. Mas conta primeiro depois tu. Ah, uh. sim. Ah, um mais embaraçoso, Diana. Não, ela vai beber para ganhar coragem. Não, não é preciso. Não. São tantos que eu nem sei. <risos> <risos> Bom... Uh, então, momentos embaraçosos. Eu... Uh, fui estudar no... no na Escócia, no Reino Unido e era a única que não falava inglês como como primeira língua e <risos> <risos> <risos> <risos> hum, hum, hum. portanto eu no segundo dia fui à procura de daquele sentimento de local são eles Sim. Não é? Não sou turista, já estou cá há 48 horas. E passei por um cabeleireiro. E o cabeleireiro tinha uma tableta que dizia assim, Daily Special. Cut and blow dry. Apenas não sei quantas libras, uma enormidade, uma coisa terrível. Mas eu pensei, ha! vou, vou cortar o cabelo em inglês, com stack. <risos> e eu subo as escadas. Confiançuda ali, a basófia no seu ponto mais alto. Esta é uma senhora e ela diz Hello honey, can I help you? <laughs> Hello, I would like a cut Isto era o meu sotaque na altura I would like a cut and a blowjob please E <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs> a senhora diz Oh honey, I don't think that's what you mean E eu disse yes, blowjob <laughs> Portanto, este é o momento mais embaraçoso da minha vida até agora. Obrigada. Podem, podem aplaudir. Podem. É? Foi, não foi horrível. foi horrível. Até porque ela depois disse, oh, you mean a blow dry? E eu disse, mm -hmm. E eu conseguia literalmente sentir o sangue a subir. A minha cara a ficar progressivamente mais vermelha. Foi terrível. E eu peço desculpa a essa senhora. Ou oh, não? Pronto. Última. E esta sou eu que vou tirar. Não acredito que acabei de dizer isto para o Youtube. O mundo inteiro agora só. O mundo inteiro não fala português. Tu disseste em inglês. Olha, não mais. Oh não! <risos> Tarefa! Para mim outra vez. Não, esta vai ser... Esta vai ser... Para a Ana. Ah, que ela é uma mulher das palavras. Da ciência. Então vamos descobrir a ciência motora do aparelho vocal. Mais propriamente, a língua, trava-língua. Então, Ana Nolasco, a sua tarefa é dizer o mais rápido possível. Chão sujo, sala suja. Chão sujo, sala vamos, suja. Já, já, já, tá. <risos> vamos tentar novamente enquanto aqui o Lindo traz o último shot porque já falhou, mas vamos lá. Chão sujo, sim, sim. sala limpa. <risos> Não, sala suja. Sala suja. Mas agora mesmo Chão rápido. Chão sujo, sala suja. <risos> São sujos, <risos> sala suja. <Muito> <risos> Pronto, ele bebeu beber. Um brinde, um brinde muito e vai beber. Bom. Estou muito emocionada porque quem, é a primeira quem vez. Faz? Quem faz isto? Quem, quem faz as perguntas? Depois depois tu é bem. Estamos quase, quase, quase a terminar o nosso programa. É ah, <risos> ah, isso, agora foi isso. Não, tem que me ah, ver ah, tudo, ah, Tudo. Ah, o que acontece ah, ah, no relampada ah, ah, ah, fica em todo o lado. Em todo o lado. Não confia nestas pessoas. Eu, enquanto a Ana bebe, vamos dar-lhe um momento. Eu confesso que no meu primeiro programa vinha nervosa, uma pilha de nervos. Então eu fiz este jogo com 4 ou 5 shots de tequila. Uau. Uau. Só que devia ter escolhido perguntas mais difíceis. Porque, porque acabaste toda a de gente todas. acertou tudo, eu acabei por beber é. tudo. Saí daqui, parecia que estava num cruzeiro nas Caraíbas, porque, é porque o chão fazia assim. <risos> Sim, e era bem... a mesma hora, era a mesma hora do programa. <risos> Até começamos mais cedo. Portanto, digamos que foi um dia espetacular, um dia inesquecível, se Sim. ao menos eu me conseguisse lembrar. Só acaba de tomar um pequeno almoço, vem lá. a primeira esta é audição, é não é? Agora a toda a gente pede tudo, menos tu. esse eu, ta, eu... Ah, beijo-te um. te é verdade, hoje por está, por está, solidariedade. está empatado. <risos> eu respondi e bi. É verdade. Hum. Fiquei triste até Estás <risos> desculpada, estás desculpada, perdoe Estás eu... desculpada. Podes ver mais um quando acabar o programa. Quando acabar o programa. Até porque eu tenho aqui este aquário ainda Sim. para terminar. Quantos bachas chegaram no aquário? Está tudo vermelho. Deve ser eu ainda por causa da história do blowjob. Hum. Não, não podes não pode mais isso. Ai, não pode ser, assim. Uma salva de palmas para esta mulher de coragem. Muito bom. Eu gostava de terminar com uma pergunta uh, que eu acho que é das perguntas mais importantes que devemos fazer uns aos outros, e raramente fazemos na, na classe artística, qual é a coisa de que vocês mais se orgulham até hoje? E não, não precisa de ser nas artes, eu acho, que, eu acho que o português tem um pouco aquela... Aquela mania de se martirizar por tudo, a pessoa diz assim, então ganhaste o Euro e o... é ele, é, foi, um, foi um, um segundo prémio, mas sim, ganhei, então fizeste uma exposição incrível, ah sim, foi, foi, fiz uma coisinha. Não, eu acho que nós temos que, enquanto artistas, temos o dever de, de ensinar aos outros a autovalorização, portanto, Ana... Do que é que mais dizer, eu, eu não sou artista, apesar de eu, ao princípio ter começado a Já começamos fazer, mal. mas portanto não, não posso dizer como enquanto artista, portanto não sei se essa pergunta continua a ser… Continua, porque a forma como esta então, mulher orquestrou as palavras sim. é arte. Não, eu tenho orgulho dos, dos, dos artigos que tenho publicado, porque é um grande esforço e sinceramente ao princípio quando começo nunca sei se vou conseguir e, e, e fico, fico orgulhosa. E pronto, a nível de, da criação, pois tenho orgulho dos meus filhos, não é? Natural. De resto, não tenho orgulho mais nada. Assim, porque Como é que se chamam os seus filhos? João, Nadine e, e Janaia. Janaia? Uau! Janaia. João, Nadine, Janaia, mamãe. É um beijinho <risos> Se quiserem ver o beijinho, tornem-se nossos patrones Como é que é, André? Acerin.com barra para mais informações. Mas... Ele <risos> <ou mais informações. risos> nem bebeu, ele nem bebeu. René? Sei, não sei, isto é tanta coisa. Eu acho que sou uma pessoa com muita sorte, acho que sou uma pessoa com muita sorte e faço dessa sorte um caminho muito pessoal e acho que orgulho-me disso, é fazer as coisas que são somente minhas e não. não nunca fui. Nunca ninguém. Nunca, nunca mudei o meu caminho, na verdade, por, por um, nem por necessidade, nem porque quero atingir qualquer tipo de patamar. Eu acho que tem feito o meu caminho. Eu acho que isso é que me faz. Tem feito o meu caminho. <risos> se é longo, se é curto, ser, nunca, nunca senti que. Pronto, sei dele. Acho que este é isto que me faz sentir enquanto artista. Agora, enquanto pessoa há, muita coisa, há muitas montanhas e muitas coisas. A gente, a gente anda a subir e a descer. Faz parte <risos> da vida. Enquanto artista, eu acho que estou a fazer o meu caminho. É um caminho que sinto-me orgulhoso de, de estar focado nele. É o teu, não é? Sim, só. Exatamente. Comecei a tratar por você, acabei por tratar por tu. <risos> Vou colocar isto no Red Bull, me <risos> <risos> Mas eu, eu acho que isso é muito importante, viver na nossa verdade. É isso, e, e, é isso. E quero deixar aqui uma pequena correção para terminar. Eu gosto sempre de terminar assim, com esta nota filosofal, porque não sou Daniel Oliveira e, portanto, não posso perguntar. Não tenho o copyright da pergunta ou que dizem os teus Sim, olhos. o Daniel Oliveira portanto... também não serve. Ele se <risos> servisse shots... Uh... Ah, os olhos diziam assim: Olha, Câmara de Lobos, mas chico. Acho eu que está corretamente, geograficamente correto. Porque, para quem não sabe, eu até, não é? É isso que eu quero. É mesmo é um para cada um no burro. Outro no... Pronto, portanto, o que é que eu quero deixar aqui como nota final? A sorte. A sorte não é bem aquilo que dizem dela. A sorte não é bem aquela coisa: de, Ah, eu tive sorte, eu fiz o meu caminho. Eu não acredito nisso. Porque qualquer uma das pessoas, tanto à frente, como atrás, como ao lado, o nosso Alex, que está ali, um beijinho para ele, fica sempre ali escondido, mas é muito importante. Uh, a sorte é quando a preparação, isto não fui eu que disse, está demasiado bom, não fui eu. A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Portanto, para podermos ter a sorte das coisas nos acontecerem, temos que estar preparados. Temos que ter feito já um trabalho. Claro. portanto Portanto... Uh, eu acho que a sorte é, é uma coisa que acontece a quem trabalha, tem, tem que haver, há um fator, uma centelha divina, nada religiosa, mas tem que haver essa centelha de qualquer coisa. Há uns que dizem que é como ter a vela e depois precisa ter o vento, não é? se não tiveres a vela também não, não vais navegar. Ora bem, ora bem, ora bem, e eu acho que isso, um isso. vela, vela, Vente. Mais, vela de mar. transatlântico, ilhas, eu disse que era a última pergunta, mas eu menti. Porque <risos> <risos> há uma coisa que eu queria só mesmo mesmo saber, e acho que é importante que toda a gente saiba, também lá em casa. Ilhas. Temos aqui uma especialista em ilhas. Ah, eu não sou nada especialista. Eu gosto de dar... Ela da não é especialista, mas ela tem 40 cursos. Eu, sério, <risos> a sério, vamos pesquisar. Ana Nolasco. Esta mulher não é perita em nada e é mestra em tudo. Eu estou a falar a sério. Ana Nolasco. Vamos pesquisar esta senhora para perceberem. Ela está-me sempre a dizer ah, não, não. Não, eu, eu acho que, uh, portanto, eu, eu, eu, eu, eu talvez me identifique mais com o papel de investigador porque estou sempre à procura de saber, mas uma pessoa que se põe na posição do especialista põe-se na posição de uma pessoa que sabe mais relativamente à outra pessoa, não é? E eu, eu, eu, essa posição uh, é uma, uma posição que eu não consigo de todo me uh, adotar, portanto e sobre ilhas ainda por cima sobre ilhas porque eu não, não, não sou das ilhas portanto não, não posso falar de experiência própria e, e nem nem nem sequer tentei eu portanto cheguei por essa via porque eu gosto mesmo é, é de arte sempre gostei da arte e portanto a uh, uh, uh, fazer pronto investigar sobre sobre as ilhas também era um, também gosto das ilhas gosto do mar então gosto das ilhas e é um pretexto para andar saltar andar a pular na medida que possível de ilha Uh, mas, portanto, não sou a, a, a pessoa para falar sobre, sobre ilhas, porque havia um escritor famoso, dizemos que nós somos ilhas, nós no fundo somos talvez arquipélagos, não é cada um, mas cada um no fundo é, também há um filósofo que diz que é o Leibniz, somos uma mónada, cada um é completamente incompreensível para o outro. Mas, no entanto, também formamos arquipélagos, não é? Também formamos uh, formamos ilhas. Portanto. As ilhas também é muito subjetivo até hoje em dia, porque Portugal, de certa forma, é um, é um bocado uma ilha. Até José Saramago, no, no livro da, da, da, da Jangada, fala sobre isso, não é? Tem aquela história muito engraçada que Portugal separa-se se -se do continente e depois pronto, porque Portugal por causa de Espanha, nós não gostamos muito tanto temos uma relação conflituosa com, a e com a Espanha e tem, sempre estamos um bocado isolados do resto da Europa por exemplo, o Alentejo também é uma ilha as zonas periféricas também são ilhas Exatamente, uh, nós e, próprios portanto, somos ilhas E é. às vezes as pessoas muito confinadas também acabam por estar em ilhas é, é, é muito subjetivo não é mas a questão é que os uh, pontos que se estabelecem são importantes Não é? Eu acho que sim. Mais pela procura de saber do que... Mas pelo movimento. Pelo movimento de procurar-se chegar ao outro do propriamente para aquilo que, se, que depois se aprende. Fantástico. René, ilhas, são todas iguais? São todas diferentes? É impossível que sejam iguais, na verdade. Pode haver algumas características, pronto, a, ligação com, a ligação com o mar, a ligação com... Pronto, com... Alguns aspectos naturais, embora sejam também diferentes, mas eu, eu também não vivi em muitas ilhas e falo de São Tomé. Eu acho que tem seus tem, o seu, tem, o seu, lado, tem o seu lado bom. Uh, eu consegui sair da ilha e comecei a olhar para a ilha melhor. E pronto, eu acho que tem. São, São Tomé é um país muito intenso, não é? E o facto de ser pequeno, uma ilha pequena. Acaba por ter acaba por ser bastante. Um, acaba por ter muito ruído. E bom é pegar, pegar deste ruído e fazer qualquer coisa que seja, seja interessante, não é? Uh, e é muito particular. Não, não sei dizer mais sobre, sobre ilhas. Uh, já estive em Cabo Verde, somos muito parecidos uh, em alguns aspectos, sociais mesmo. Estamos a falar de coisas. Estamos a falar de. Um, nós somos ainda muito físicos, sabe? Nós somos ainda muito. um estar um perto do outro. Uh, não sei se isso é um aspecto simplesmente de Santo Tomé ou de mas ou africano, porque também tive noutros países da África. A África ainda não deixou este, este, este lado de toque, tocar nas coisas. Hum. Não sei como é que é isso agora, agora está devido ao Covid, mas, <risos> mas é, o facto é que Santo É um país muito, muito é, é, afetuoso. Pessoas As pessoas muito não são muito ligadas a outras uhum. pessoas. É o toque, o, o abraçar, o falar, uhum. o, o preocupar com o outro, por exemplo eu que estava a dizer a Ana da outra vez eu não consigo pintar em São Tomé já disse, houve uma altura que deixei de pintar em São Tomé porque havia muitas muitas interferências muito, muito é, é, havia sempre qualquer coisa que que perturbava tanto o, o ato de criação, porque, porque vamos imaginar todo o meu te pintar, um amigo vem e bate a porta e não estou à espera dele. René, então como é que é, René? Bora lá, René, não, não, há, este, não há este distanciamento, é, há muita proximidade demais. Acho que ele Ilha tem este efeito, faz este efeito, faz este efeito em nós. E, cabo Verde também senti isso e nos países. Pronto, é, eu acho que sem, sem falar muito de dilhas. De, de, de, de Falo mais das pessoas das ilhas, que eu acho que é, é ainda qualquer coisa bastante forte e, e especial. Fantástico. Quero agradecer muito, muito, muito ao René Tavares, Ana Nularco. Foi um prazer estar aqui a conversar convosco. Eu acho que até me excedi um, hum. um bocadinho no tempo. Desculpa, Andreia Mas há coisas que têm mesmo que ser ditas. E uma delas Obrigado. é que... Ana Nolás, que é uma especialista, porque é especial. É especial nas coisas ah, que É que verdade, faz. sou especial. É especial. Sou... E claro. o nosso René, por favor, eu espero que continue muitos anos a viver a arte na sua verdade. Porque Sim, isso é, que é, muito, é muito encorajador. Obrigado. Queria agradecer também mais uma vez à Câmara Municipal do Funchal, ao Trap Music bar, bar, bar, e aos nossos apoios, parceiros, uh, Red Bull Borruchic, Wichelab e Tulipa. Um beijinho a todos, de longe, claro, com as devidas distâncias, e até uma próxima. Ele quer muito saber qual é o vosso palavrão favorito internacional, não na vossa língua, ou no vosso day-to-day -day vocabulário, mas qual é o vosso palavrão internacional favorito?